Boa noite malta? Cá Nossa, estamos novamente, só. e hoje vamos ter então uma novidade do no canal. Uma banda nova, Anabi, não é? Anabi, né? exatamente, com a música We Love Sweets, uh -huh. ou seja... E foi pedido por? Ah, estava à espera de ser ah, okay. Ou seja, foi pedido por? O nosso amigo Reactomate. Reactomate. Um abraço. Ben. E depois foi também aqui o M. Benocas. Benocas. E o nosso amigo também, Nanos Corner. Também, e foi não, também aqui o Danariz Medeiros, Madeiros. também. Muita gente a pedir esta música pessoal, por isso deve ser boa, nós não conhecemos a banda, não conhecemos nada deles, de possivelmente, possivelmente há de ser uma Quem banda rebelde. Deve ser rebelde, já é que a gente falámos em bandas rebeldes na última, ainda em uma fila, esperamos uma banda rebelde, não é pessoal? E agora? É? Nós agora temos uma meta que queremos, é, vocês já sabem que queremos estar aos 500 inscritos, e como nós queremos recompensar-vos por essa ajuda que vocês nos estão a dar assim que chegarmos aos 500 inscritos, queremos sortear uma camisola destas de é, no nosso canal, canal de Gés, para vocês, vocês merecem, e vamos fazer o sorteio da seguinte maneira, tipo, vamos, vocês têm que deixar nos comentários apenas a, ser, a dizer eu quero, ou podem deixar um comentário a falar do vídeo e dizer eu quero, depois no fim, se quiserem ou só eu quero, mas têm que deixar nos comentários a dizer um, eu quero, nós vamos sortear o pessoal que deixar isso inscrito nos comentários. E quando chegarmos aos 500 inscritos, vamos sortear e entregar a camisola ao vencedor. Ou a vencedora. ao vencedor, exatamente. Está bem? Está bem? E não se esqueçam. Olhem os likes, que é muito importante. Inscrição, para o inscrição também é muito ah? importante. A inscrição, pessoal. Não custa nada inscrever, a sério, mano. Façam-nos crescer, pessoal. E claro, já tive o sininho. Já tive não. Esmolem o sininho. E vamos ao vídeo. E Para hum. ah, então, pessoal, cá estamos de volta. Ah, ah, ah. Então, yeah. sem mais demoras, Anabi com yeah. a música We Love Sweets do álbum Otomi Kaikaku. Uh -huh. E vamos ao vídeo. E É assim, pessoal, a, a, melodia, a melodia excelente, baterista excelente, excelente. É pá, posso, é assim, nós aqui o canal nós somos sinceros, é pá, pronto, é assim, a voz, a voz aqui da nossa Yukina, pronto, é pá, não é aquela voz que nós aqui os gés, uh, como é que eu ia dizer, é pá, não é dizer que não presta, não é isso, é dizer, é pá, é fixe, é fixe, só que pronto, não é aquele, aquele timbre pronto, que nós, aqui os José, estamos habituados, pronto, acho que eu estou a dizer corretamente, é certo? Pronto. Sim, sim, sim, exatamente, exatamente, é pá, eu fui um bocado descal, <risos> eu sei, fiquei um bocado é pá, vocês no Japão não, não nos param de surpreender, porque é um estilo que mais uma vez, quando eu pensava que já nada me iria surpreender, mais uma vez, pá, mais uma surpresa, tipo, uau, wow, não estava nada à espera deste estilo diferente. É fixe, é fixe, é fixe, é fixe ok é fixe, é fixe, é fixe, é fixe. É fixe. É fixe. diferente. A melodia excelente, é okay. Mas é, tem que compreender que é a primeira vez que estamos a ouvir isto, os primeiros segundos estamos a conhecer esta banda e, ok, custa a entrar um bocado porque é diferente. Não estamos bem habituados, mas ok, está a ser bom, está a ser uma boa... Até o vídeo está engraçado. Até já. sweet é Ok, ok, <risos> ok. E <Okay. risos> <risos> É bonito de... Sim, pessoal, é pá, a melodia, Diferente. diferente, diferente. É pá, mas olha concordas comigo? A um melodia, meu, está lá, não? Está um tá. sabes que eu, é pá, eu curto, vocês sabem, nós estamos cenas pesadas, mas sabes que o, o estilo de, de daquele grunhido, aquele tipo de voz, nunca é mais usado mais aqui em black metal, death metal, sim, seja, sim, assim. Pá, nunca foi bem a cena que eu apreciasse, mas é pá, sim, gostei, a sonoridade sim. é fixe. Mas malta, continuo a dizer. Nós é aqui bom. somos sinceros, Exatamente. nós não estamos aqui para ficar bem na câmara é apenas a nossa opinião é a nossa opinião, Exatamente. pelo menos nós somos sinceros, pá, é a nossa opinião Exatamente. é a nossa opinião, mas, ah, mas sim são grandes músicas, elas são grandes músicos no geral, todos eles Isto só é, para fazer aqui é qualquer um que faz este tipo de música assim é difícil atenção só para fazer aqui a nossa vocalista Yukina né? Pá, ela tem boas transições de voz, isso é, tem. Pá, ela, tem, tem, um tem, ela tem. tem uma grande voz, tem um vozeirão, quer dizer, tem, tem uma tem, grande tem, voz, sem dúvida tem. nenhuma. Mas pá, mas não é aquele tipo que eu aprecio. e Eu dizer, também, pronto. Não desgosto, atenção, não desgosto, mas não é o meu tipo favorito de voz de ouvir. Pá. Mas pode vir mais. Mas pode, mas vir, pode vir, mais, vir mais, porque a sonoridade é fixe, gostamos, exatamente. pá, é bom, é bom, é bom, está é pronto. Passa-se no teste, passa-se no teste. Mandem vir mais Hanabi e que a gente ouve sem problemas e pronto tá. e está feito foi isto a mais um vídeo é Epá, mais uma vez obrigado a todos vocês por aconselhar até agora aqui no nosso canal de bandas é verdade Epá, como já falámos Estamos a ver se temos material suficiente para começar a fazer os nossos top 10s. É, é, é verdade. Pronto. Estás a pensar nisso? É porque, é pá, eu acho que é uma boa ideia, acho também vocês concordam. Se vocês concordarem, epá, digam pá, nos comentários. Também. Se querem que a gente faça um um vídeos mais lá para a frente no um top 10, ou os melhores guitarristas, ou os melhores baixistas, ou os melhores bandas, pá, temos vários tipos um de top 10. A gente, é pá, deem sugestões, se vocês querem isso ou não. Se não quiserem, vocês é que decidem. E, e a vamos a vida mesmo. Exatamente. É só uma ideia que nos surgiu. Só, se vocês quiserem, a gente mas mais para a frente a gente faz isso. E pronto, fazem, vá. E que outros é têm que, Icuso, eu, eu Icuso, que ir embora. Icuso, que ir embora. Já está não ninguém. Tá cá ninguém. Tá cá ninguém. Tá cá ninguém. Tá cá ninguém. só tá, Até a próxima. Até à próxima. E com os